Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, gente, aconteceu. Demorou, mas chegou o meu momento. Os humilhados foram exaltados, ou nem tanto assim, né, gente? Mas eu finalmente recebi a minha caixa da Nerd ao Cubo. Ah, graças a Deus, gente. Demorou. Demorou, deu, deu, deu tudo errado, mas no fim deu tudo certo, né? O início de um sonho, no fim deu tudo certo, né, gente? E assim, eu evitei ao máximo ver os spoilers da caixa. Eu sei de alguns itens já, que o pessoal andou me mandando foto, e porque todo mundo recebeu, menos eu, né? Mas eu mesma não vi, tipo, a caixa, como ela tá. Então assim, eu vou fazer um unboxing aqui, e vai ser um unboxing misturado com um react Uh, também da qualidade dos produtos, né, gente? Porque uma coisa você também vê em foto, outra coisa você vê na sua mão os produtos, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, e se você recebeu a sua caixa da Nerd ao Cubo, me conta nos comentários o que, que você achou. Antes de eu começar a mostrar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, eu tô fazendo esse vídeo com muito amor pra você, super atrasada, porém com muito amor, tá bom? E compartilhe o nosso canal com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, vamos lá. Ó, eu tô com a caixa aqui no meu colo. Eu não tenho como... Eu não tenho aqueles negócio de mostrar com milhões de câmeras pra vocês aqui, tá bom? Mas eu vou abrindo e vou mostrando pra vocês conforme eu for tirando os itens. Então, ó, a gente vai tirar a luva primeiro aqui, ó, tá vendo? Essa luvinha aqui... Hum, olha aqui. É quase um strip, né? Da caixa. Olha só, gente, que lindo atrás. Ai, eu amo essas coisas, gente. Porque, né? Tá escrito é coisa em japonês, né? E eu amo! Gente, ó, tá tendo uma obra aqui, vocês não ligam, tá? Se eu ouvir um. Enfim. Então vamos lá, gente. Vamos seguir aqui com o nosso unboxing. Então, aqui tá. O neném, ó, até balançou coisa aqui dentro, ai meu Deus, ai meu Deus. Tá, vamos então abrir aqui, a gente vai abrir aqui, e eu vou abrir aqui pra vocês, eu não sei o que tem, eu não vi ainda, eu vou abrir, eu vou ver pela câmera. Olha! A minha plaquinha já veio consertada! Será que é por isso que atrasou? Não, não é por isso. Você acha que atrasou, eles aproveitaram, né? Então, vamos lá, gente. Por quê? Eu vou, já vou comentar da plaquinha logo, pra gente já tirar esse, esse, esse item da jogada, tá, gente? Mas é o seguinte. Muita gente que tava recebendo essa plaquinha, ela tinha vindo escrita errada. Veio com um C só, né? É o erro mais... Com o mundo, o universo, até uma marca de roupas, uma loja de, de roupas, né, de departamento, errou também na hora de escrever Raccoon City numa camiseta, né? Então, bom, enfim. Geralmente o pessoal ou escreve com C só, ou com O só, já vi só com C e com O também, enfim. É, é complicado, né? Mas, enfim, a minha já veio consertada, tá? Então já veio com os dois Cs e os dois Os. Muita gente recebeu com um C só, então pelo menos valeu a espera, né, gente? Já veio consertadinha aí a minha placa. Eu vou até abrir, ó, eu vou tirar do saquinho pra gente ver, ó, a qualidade. É um, é um metal e eu né, vou colocar aqui no nosso cenário, não sei ainda onde porque não cabe, mas eu vou procurar um lugar pra colocar e eu, eu gostei bastante, assim, viu, gente, da, da qualidade, da, da impressão. Tá bem bonita, e isso é importante também, não erraram a ordem do Umbrella aqui, tá, gente, ó. Porque, às vezes, tem gente que coloca errado eu mesmo, eu já, já cometi esse erro, tá. Mas o certo é, o vermelho, tipo, norte, sul, leste, oeste, tá. E aqui, branco, Na, nas laterais tem que ser branco, então esse erro eles não cometeram muito que bem. Vamos lá, então, deixa eu tirar aqui o plastiquinho. Vamos lá. Próximo item é uma moeda colecionável, edição limitada de Resident Evil. E atrás aqui, ó, né, tem a, a, o pacotinho deles. E vamos abrir aqui também a moeda. A moeda. Vamos abrir a moeda. Olha, ela é pesadinha, eu amei! Vamos ver se vocês conseguem ver. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ai, gente, eu sou uma péssima blogueirinha, gente. Ó, mas aqui, ó, símbolo do RPD. E eles colocaram a frase do Brian Irons, ó. É, quer dizer, quase isso, né? Ninguém ninguém vai, vai sair da minha cidade. É, Everyone's gonna die, né? Essa frase tá certa. De cima não, mas tá bom. Uh, e aqui, né, ó, desse lado, a Umbrella, né, ó, claro. É. Porque, no, no fim das contas, gente, é isso, né? É, é, o RPD, né, é... De um lado é a Umbrella e do outro é a Força Policial, né? Então existe a corrupção, né? E é uma moeda faz todo sentido. Eu tô até filosofando sobre os itens aqui. Eu vou até colocar ele no lugar aqui. Ok, vamos pro próximo item, que é. Vou deixar a camiseta por um uh, Capa de almofada, edição limitada. Ó, símbolo dos stars, né, ó. Aqui, Resident Evil. Resident Evil. Então, vamos ler. Vamos lá, vamos ler, vamos lá. Olha, veio duas capas, gente. Uma da, da Umbrella. Uma capa de almofada da Umbrella. Ó. É assim, né? O zíper pra cima, ó. Vendo? E aqui, ó. Resident Evil. Muito bem. O que mais? Vamos ver. Tem outra capinha aqui. Ai, hein, essa aqui é linda. Ainda bem porque eu já tenho uma almofada da Umbrella, que era da, né, da falecida fábrica nerd. Ai, ótimo. O cotovelo. Olha só. Então agora tem tenho um dos Stars também. E atrás, ó, também, ó. Resident Evil. Eu gostei do material, do, do, da capa da almofada. Eu achei um bom material, né? Então, muito que bem, senhores. Vamos ver o que mais que tem aqui nesta caixa. Eu já tô derrubando tudo. Ai, meninas, eu queria tanto ser uma blogueirinha. Gente, olha o seguinte. Eu já tenho esse livro, então talvez eu sorteie, né? Eu já tenho esse que eu recebi da Editora Europa. Inclusive, eu gravei um vídeo que não veio ao ar ainda, por quê? Porque eu me enrolei? Sim. Mas depois eu vou mostrar alguns livros de Resident Evil que eu recebi novos da Editora Europa, mas, de qualquer forma, eu já tenho esse aqui. Foi um dos que eu recebi. Então, eu acho que eu vou até sortear depois esse aqui, né? E vamos ver, tá bom? Então, vem um livrinho. E esse livro é maravilhoso, tá, gente? Ele é maravilhoso. Vem uma camiseta, vamos ver. A camisola, Tom. Tem outra caixinha, mas eu acho que eu vou mostrar a camiseta primeiro. Como eu sou muito pequititinha, né, gente? É... Eu tenho 1,50m de altura, né, gente? Então, eles me mandaram a PP, né? porque E ainda assim, eu acho que é grande pra mim. Mas eu vou usar assim mesmo. Gostei da estampa, hein, meninas? Gostei, porque tem tudo a ver comigo, ó. É tipo, tudo que você precisa pra sobreviver, né? RPD... Realmente preciso disso, né? Tipo, o TPJ, uma torta pra jaiminho, então. Realmente preciso disso. Aqui, okay, ó. Um spray, uma arma, né? Umas muniça, um isqueiro, umas ervas, uma faca. É, ó, Winky Ribbon. Muito bem, eu gostei, cara. Nossa, e a malha é bem boa. A malha é bem boa, viu, gente, ó, aqui ó, aqui dentro tem ó, as informações, né, da verde ao cubo, né, ó, é, 100% algodão fabricado no Brasil e licenciado para uso, então são produtos licenciados, por isso que eu faço questão de divulgar, porque assim a gente vai ter mais produtos licenciados e a gente não precisa ficar recorrendo a produto importado, que aí sai muito mais caro, né, gente. E, por último, e não é menos importante, uma caixinha branca. Vamos abrir, vamos tempo. Ai, meu Deus! Eu amei! Uma garrafinha de água, que é um spray. É um spray. Eu já tenho um spray aqui. Quero ver, deixa eu ver se eu consigo me mexer. Eu já tenho um, agora eu vou ter dois, gente. Eu vou ter dois sprays. Esse aqui eu recebi de um inscrito, Evandro Carlesso. E agora eu vou ter esse aqui também, que é uma garrafinha de água, né? E, tipo... Eu não, não sei abrir assim, mas, enfim, você enche ela aqui, né? Ó, você enche. isso meio vândala, gente, com as coisas. E que você abre, olha. Você abre, né? Tipo, tipo aquelas garrafinhas de academia, sabe? E você leva ela assim, ó. Você pode até amarrar. E levar, né? Pendurar ela. Levar ela penduradinha, ó. E aqui também, ó. Resident Evil, ó. Tudo licenciado né? pela 2Play. E aqui, ó. Também bem impressozinho. Tipo, não é um adesivo, não. Ele é impresso na própria caixinha, né? Na própria latinha. Gente, eu gostei demais, tá? Uh, desse kit aqui da ao Cubo. Demorou, mas eu acho que acabou valendo muito a pena a espera, porque a minha plaquinha já veio corrigida. Então, eu agradeço demais a Nerd ao Cuba pela parceria, porque eu fui uma das parceiras de mídia deles. Então, muito obrigada pela, pela gentileza de já me mandar com a, com a plaquinha corrigida. Porque eu fiquei pensando nisso, nossa, ainda vai receber a plaquinha corrigida e tudo. Pelo menos a minha já veio corrigida. Então, muito obrigada mesmo ao pessoal da Nerd ao Cuba pela confiança, pela parceria. Uh, e todo mundo, né, também, que me mandou as fotos, eu sei que foi com a melhor das intenções, eu não tinha recebido a minha ainda, mas eu olhava, gente, eu, eu meio que eu olhei assim e hum, Ai, meu Deus, é um spoiler! Mas, muito obrigada mesmo, e eu fiquei muito feliz de ver um produto licenciado, é aquilo que eu falei. A gente tá sempre tendo que recorrer a produto importado, né, então... Sai muito mais caro, mas pro dólar aí é 5 conto, né? Então é sempre bom ver essa, essas coisas acontecendo aqui no Brasil, né? Eu fico realmente muito feliz e milito por isso sim, por isso que eu fiz questão de, de aceitar essa parceria com a Nerd Cubo e tudo mais, porque, cara, é isso. A gente merece sim uh, ter produtos de Resident Evil no Brasil, porque a nossa fanbase aqui. É gigante e acho que a gente merece até mais, então quem sabe aí a Nerd ao Cubo não faz uma próxima caixa de novo no futuro. E isso abre precedente também aí para outras empresas também fazerem produtos licenciados. Olha aqui, senhor McDonald's, eu quero meu Mclunch feliz de Resident Evil um dia, tá? Quero ovo de páscoa de Resident Evil, não posso comer? Não posso comer, mas eu vou comprar, tá? Kinder ovo de Resident Evil. Eu quero tudo de Resident Evil, tá gente? Então é isso aí. É, vamos torcer para que no futuro então a gente tenha mais produtos de Resident Evil aqui. Gente, não esquece que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de real por mês no cartão de crédito. Sendo membro aqui do canal do YouTube, inclusive, vai ter sorteio de Natal. Logo, logo eu vou mostrar fique ligado nas lives aqui do canal que eu vou mostrar o que que a gente vai fazer de sorteio de Natal tanto aqui quanto lá na outra plataforma de cor roxa também cujo link está aqui na tela para vocês e também está no primeiro comentário fixado então já segue lá dá o seu sub do Prime para você ter mais chances no sorteio tá bom tô pensando até em fazer sorteio extra só para membros só para sub e sorteios para geral também, porém membros e subs sempre vão ter vantagem, né, gente? Porque afinal de contas, estão ajudando aqui é o que ajuda a manter a gente a continuar produzindo e entregando conteúdo gratuito e eu acredito que de qualidade. Então, eu faço o melhor que eu posso para trazer o melhor conteúdo para vocês e, como eu disse, militar para que a gente possa continuar tendo aí produtos licenciados de Resident Evil e tudo mais. Eu vou ficando por aqui porque a serrinha voltou, né? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!